Centrado e vamos complementar com esse outro tarô. Capricórnio, você pode estar vivendo algumas ilusões de modo oscilante, fugindo do foco. E a carta do centrado é uma carta de alerta para você ficar no centro do seu ser, de modo a se tornar consciente. Onde quer que você esteja, porque sem foco, você perde a direção para o inconsciente. E o momento pede menos cobrança e mais empenho com você mesmo. Vá fazendo o que é preciso ou aquilo que você quer até dar certo. E isso envolve ir moldando, estudando, mas com foco total no que você quer. Porque colocar logo de cara muita pressão, muita ansiedade, e vendo tudo como uma disputa, é o que tem atrapalhado as coisas fluírem de forma harmônica te dando a sensação de situação parada, onde nada acontece, apesar de você estar tentando. Então, passe por essa transformação, analisando tudo, fazendo uma reforma íntima e recomeçando de forma centrada, com pés no chão, rumo ao sucesso.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 Volte para você mesma, que é como falamos na leitura. O momento aqui está pedindo foco, mas não no sentido teimoso, de imprudência. É um foco estudando, se moldando mas sem que haja uma cobrança por resultados. E escapar demais pode ser visto como uma fuga de quem não está centrado. Então, se mantenha de cabeça erguida, deixando que aconteça o que tiver que acontecer, mas que te ajude a se moldar e chegar lá na frente. Tá bom? Gratidão.